A música sertaneja brasileira não seria a mesma sem a influência e participação direta da dupla milionário e José Rico. Nossa meta aqui é falar um pouco sobre o saudoso, mas eterna primeira voz da consagrada dupla que atravessou gerações. Quem foi José Rico? O homem garganta de ouro conhecido como José Rico era na verdade José Alves dos Santos e nasceu na cidade pernambucana de São José do Belmonte em 29 de junho de 1940. Embora tenha nascido em Pernambuco desde os dois anos de idade que José Rico foi criado na cidade de Terra Rica no Paraná e, segundo ele, devido seu amor pela cidade foi ao cartório e acrescentou a palavra Rico ao seu nome. Deste modo. O nome ficou José Rico Alves dos Santos. A carreira do cantor tem início quando ele aprendeu desde cedo a tocar violão e descobriu a potente voz que tinha para cantar, inclusive, aprimorando sua afinação espetacular. Foi buscando desenvolver seu sonho de ficar famoso e ganhar dinheiro com música que José Rico encontrou com Romeu Januário de Matos, mineiro de Monte Santo de Minas, que mais tarde receberia o nome artístico de milionário. Sim surgiu a dupla Milionário e José Rico que no início não possuíam dinheiro sequer para se alimentarem. Em São Paulo a dupla tentou o primeiro sucesso pela gravadora Califórnia, mas não conseguiu êxito. Mas não desistiram e José Rico, que era um grande compositor, continuou compondo e acreditando que faria um sucesso. Após migrarem para a gravadora Chantecler a dupla começou a sentir o gosto do sucesso quando as músicas sempre sofrendo e de longe também se ama passaram a ser bem executadas. Foi a partir de 1973 que a dupla conheceu o sucesso nacional e por vários países da América Latina ao lançarem grandes sucessos como Estrada da Vida, Sonho de um Caminhoneiro, Sonhei com Você entre muitos outros sucessos. José Rico por algumas vezes viu a dupla terminar após desentendimentos com o um milionário, mas, ao mesmo tempo, sempre retornaram. Em 2015 o cantor que residia em Americana no estado de São Paulo e construía um verdadeiro castelo não resistiu a uma parada cardíaca e morreu no dia 3 de março. O cantor era casado com Berenice Martins Alves dos Santos com quem teve dois filhos gêmeos Sam e Sara. Milionário e José Rico foi uma dupla de cantores de música sertaneja do Brasil, formada por Romeu Januário de Matos, o milionário, Monte Santo de Minas, 4 de janeiro de 1940 e José Alves dos Santos, o José Rico, São José do Belmonte, 29 de junho de 1946, americana, 3 de março de 2015. Uma das mais famosas do país, ficaram conhecidos nacionalmente com a alcunha nas gargantas de ouro do Brasil. Com 43 anos de carreira, a dupla vendeu cerca de 35 milhões de exemplares de seus 29 discos gravados desde 1973. Além disso, gravaram dois DVDs e dois filmes, Na Estrada da Vida, de 1980, e Sonhei com Você, de 1988. Romeu Januário de Matos, conhecido como Milionário, nasceu em 4 de janeiro de 1940. Ele é natural de Monte Santo de Minas, no estado de Minas Gerais. Antes de se tornar um famoso cantor, o aspirante a cantor trabalhou como garçom, pintor de parede e pedreiro. Depois de tantas profissões, foi para São Paulo tentar a sorte na indústria musical. José Alves dos Santos, chamado de José Rico, nasceu em 29 de junho de 1946. Ele era pernambucano da cidade de São José do Belmonte. Apesar de ser de Pernambuco, ele morou na infância na cidade de Terra Rica, no estado do Paraná. Mais tarde, registrou em cartório uma mudança no nome, passou a se chamar José Rico Alves dos Santos, em homenagem à cidade paranaense. Apesar dos diferentes locais que morou, nos anos 70 decidiu mudar. Foi a capital de São Paulo que José Rico escolheu para apostar na carreira musical. O início de José Rico e o encontro com o milionário José Alves dos Santos, o José Rico, nasceu em São José do Belmonte, estado de Pernambuco. Aos dois anos de idade mudou-se com a família para a terra rica, no estado do Paraná 2 no início dos anos 60, já mostrando a vocação para a música, tentou a sorte com diferentes parceiros, formou a dupla Carapó e Cambai 3, que passou a ser um trio, com a entrada de Andrezinho. O compacto duplo gravado por Carapó e Cambai foi intitulado Os Amantes da Seresta e continha quatro músicas resposta do maldito dinheiro, nos braços de outro, sofrendo por você e visitando Mato Grosso 4. mais informações sobre esse período da vida de José Rico são confusas. Há relatos de que também tocou com um músico de nome Cambota, nome artístico de Laerte Francisco Ribeiro, em Paranavaí, nos idos de 1965. Segundo o próprio Cambota, foi ele quem apresentou José Rico a Romeu Januário, o milionário 5. Supostamente, em 1969, José Rico mudou-se para Dourados, Mato Grosso do Sul, onde chegou sozinho e sem dinheiro nessa época, lutava para sobreviver fazendo bicos, mas nunca chegou a abandonar a música Foi também no Mato Grosso do Sul que José Rico, que nunca escondeu a paixão pelo futebol chegou a tentar a carreira como atleta. Jogou por diversas equipes amadoras e semiprofissionais da região. Há muitos relatos de que em Dourados, foi ajudado por um barbeiro e radialista, João Armando Perro Pato 11. Teria sido ele que, juntamente com um empresário chamado Salvador Pinheiro 12, levou José Rico à Califórnia, gravadora fundada pelo músico piracicabano Mário Vieira 13 e 14. Por essa gravadora, Milionário e José Rico gravaram o primeiro LP, intitulado Sempre Sofrendo. Das 12 músicas do disco... Três foram escritas em coautoria de José Rico e João Perrupato. As três, coincidentemente, falavam de cidades sul-mato-grossenses, recordando Mato Grosso, homenagem à Bela Vista e Cidade Moderna. Contudo, em uma das últimas entrevistas concedidas pela dupla, na data de 27 de dezembro de 2014, ao entrevistador Raul Gil, José Rico afirmou que conheceu Milionário quando estava morando na cidade de São Paulo. José Rico afirmou que morava em uma favela, no Jassanã, e Milionário o acolheu, levando-o para sua casa, que ficava na Vila Ed. A história bate razoavelmente com a contada por Milionário, que, por sua vez, em uma entrevista para o programa Bem Sertanejo, de Michel Teló, afirmou que mudou-se para a capital São Paulo ainda em 1957. O filme Na Estrada da Vida relata que, assim que se conheceram, já foram chamados para apresentarem-se em um circo. Foi o início da vitoriosa trajetória de Milionário e José Rico. O estilo musical A dupla inovou, assim como a dupla Pedro Bento e Zé da Estrada, incluindo a Sinfonia no Sertanejo, com simpatia de José Rico pelos mais variados estilos musicais, como a gaúcha, mexicana. Paraguai e Cigana, dotou essa dupla de um estilo característico e inconfundível. O uso de instrumentos como harpas, trompetes e em especial o acórdion, demonstraram esta miscigenação e riqueza musical. O primeiro LP pela Chantecler. A dupla gravou um LP em 1973, pela Continental Chantecler, com destaque para as músicas em versão de valores, Prado Júnior e João Armando Perrupato. De longe também se ama, José Rico e Jair Silva Cabral, Paraná querido, Paulinho Gama e Goiá, e Coração de Pedra, Belmiro. A Aparecida, a Chefe No filme Na Estrada da Vida, em que ambos interpretaram seus personagens reais, há um relato interessante. A dupla foi até o santuário de Aparecida, e, ao entrarem na igreja, pediram para que a santa se tornasse a chefe para que a padroeira do Brasil fizesse com que as pessoas compreendessem a música da dupla, que falava de amor, natureza, do povo, e como eles não tinham nada. Para oferecer à santa, deixaram um disco no altar como presente. O padre, ao deparar-se com o disco, imaginou que quem o tinha deixado na igreja não precisava de nada, pois não havia nenhum bilhete com pedido à santa e um garoto que acompanhava o padre disse que a dupla deveria ser podre de rica, a julgar pelo nome, então o sacerdote. Mandou entregar o disco na rádio de Aparecida para que os programadores vissem se si o mesmo poderia ser aproveitado. O locutor, ao ouvir, gostou e resolveu tocar o disco, e então os ouvintes começaram a escrever para a rádio para que tocasse o disco. A partir desse momento, Nossa Senhora Aparecida já era chefe da dupla, que começou a emplacar um sucesso atrás do outro, gravando um disco atrás do outro, tornando-se a dupla que o Brasil conhece tanto. O volume 2 No entanto, após o sucesso alcançado com o primeiro LP, Milionário e José Rico já haviam sido contratados pela Continental Chantecler gravadora que acabou sendo responsável pela quase totalidade dos discos da dupla. E em 1975, gravaram o volume 2, intitulado Ilusão Perdida, que é, por sinal, o disco preferido de Milionário. Destaque para Ilusão Perdida, Milionário, José Rico e Dê amor para quem te ama, José Rico, Peão Carreiro. Sequências de gravações Vieram depois o volume 3, em 1976, e o volume 4, com o título de As Gargantas de Ouro do Brasil, em 1977, e o sucesso da dupla cada vez era maior. E ainda no mesmo ano de 1977, eles conheceram a consagração definitiva, com o estrondoso sucesso da canção rancheira Estrada da Vida, de autoria do próprio José Rico, que foi faixa-título do LP volume 5. E é sem dúvida, o maior sucesso da dupla. A Música Lendária A música Estrada da Vida, de autoria de José Rico em 1977, tornou-se lendária, intitulando até o filme de grande sucesso, onde Milionário e José Rico atuam interpretando eles próprios. Estrada da Vida, o filme a música Estrada da Vida proporcionou a venda de mais de 30 milhões de cópias e originou o roteiro do filme Na Estrada da Vida, baseado na própria vida dos integrantes da dupla e dirigido por Nelson Pereira dos Santos, onde Milionário e José Rico interpretam eles próprios. Sonhei com Você, outro filme A dupla teve nova experiência no cinema, atuando em outro filme, novamente interpretando eles mesmos, em Sonhei com Você de 1988, dirigido por Ney Santana, que é filho de Nelson Pereira dos Santos, diretor do filme Na Estrada da Vida. As Gargantas na China Com sucesso enorme em todo o Brasil, o filme Na Estrada da Vida conquistou o primeiro lugar no Festival Internacional de Filmes de Brasília e foi vendido para diversos países, inclusive a China. Milionário e José Rico foram convidados pelo governo chinês a se apresentarem naquele país no ano de 1985, uma excursão que durou uma semana, num intercâmbio cultural, no qual a dupla foi mostrar sua música para o outro lado do mundo. Milionário e José Rico foram a primeira dupla brasileira que visitou esse país. A separação. Em 7 de setembro de 1991, Após a gravação do LP Volume 20, intitulado Vontade Dividida, ocorreu a separação da dupla por um período de dois anos. O último show da dupla em que foi anunciada a separação foi na cidade de Puan, em São Paulo, com a apresentação do locutor Eurípides Apolinário, de Ribeirão Preto, durante a gravação do seu programa Afinando a Viola, TV Record, na Feira da Bondade. O contratante, o então prefeito Neném Montanheir. Disse que está acontecendo neste momento a castração da música sertaneja Milionário sem José Rico Durante o período de separação de José Rico Milionário formou dupla com Matias Da dupla Mato Grosso e Matias Emplacando sucesso na segunda-feira à noite E também gravou um LP com Robertinho Da dupla Léo Canhoto e Robertinho José Rico sem Milionário Milionário José Rico, por sua vez, separado de Milionário, chegou a tentar carreira solo, gravando dois discos, Eles São, e Voltei para Ficar, 1992, e Uma Luz em Meu Caminho, 1993, mas o destino novamente colocou frente a frente Milionário e José Rico. O Retorno Em 1994, Milionário e José Rico uniram novamente as suas forças e gravaram o LP Vol. 21, com o título Nasci para Te Amar, o qual foi também lançado simultaneamente em CD, o primeiro da dupla. Nesse disco, a dupla gravou uma música de autoria de José Rico em homenagem ao inesquecível Ayrton Senna, que havia falecido tragicamente naquele ano. Atravessando Gerações Em 2008, depois de 5 anos sem gravar disco nenhum, a dupla lançou o CD e o DVD Atravessando Gerações, incluindo músicas como Vontade Dividida, Solidão, Decida, De Longe Também Se Ama, De Amor Para Quem Te Ama, Viva a Vida, O Tropeiro, Sonhei Com Você e o Grande Hino da Dupla, a icônica estrada da vida mostrando que realmente atravessou gerações. Espaço também para inéditas como A Majestade à Mulher, o Dia da Vitória, Anjo Loiro e a Garça Pantaneira, destaque para essa última pois sendo uma das composições do próprio José Rico. Morte de José Rico No dia 3 de março de 2015, morreu José Rico. Nascido em 29 de junho de 1946, faleceu aos 68 anos, vítima de um infarto. 15 e José Rico deu entrada no hospital em Americana no interior de São Paulo na terça-feira dia 3 de março, vindo a falecer no começo da tarde desse mesmo dia, vítima de uma parada cardíaca. Deixou viúva e filhos, Berenice Martins Alves dos Santos, esposa do segundo casamento e seus dois filhos, Sam e Sara. Do primeiro casamento teve uma filha, Cristina, e Moisés de uma relação extraoficial. Também uma outra filha de outro relacionamento extraconjugal chamada Thais na cidade de Nova Chavantina, MT, esta por sua vez, briga na justiça para obter seu reconhecimento. Dupla com Marciano Com a morte de José Rico, milionário, no ano de 2016, formou uma dupla com Marciano que até então seguia carreira solo após se separar de João Mineiro em 1993. A nova dupla recebeu o nome de Milionário e Marciano, gravando inclusive um DVD intitulado Lendas, no qual a dupla regravou sucessos de seus antigos duetos e Milionário e José Rico e João Mineiro e Marciano. Marciano faleceu em 18 de janeiro de 2019. Discografia 1973 – Milionário e José Rico 1975 – Ilusão Perdida – Milionário e José Rico 1976 – Volume 3 – Milionário e José Rico 1977 – As Gargantas de Ouro do Brasil – Volume 4 – Milionário e José Rico 1977 – Estrada da Vida – Milionário e José Rico 1978, Rei Sem Trono, Milionário e José Rico 1978, Caminhos da Vida, Milionário e José Rico 1979, Realidade, Milionário e José Rico 1980, Trilha Sonora do Filme Estrada da Vida, Milionário e José Rico 1980, Amor Dividido, Milionário e José Rico 1981, Escravo do Amor, Milionário e José Rico 1982, Tribunal do Amor, Milionário e José Rico 1983, Amor Infinito, Milionário e José Rico 1984, Lembrança, Milionário e José Rico 1985, Minha Prece, Milionário e José Rico 1987, Levando a Vida, Milionário e José Rico 1988 Os Grandes Sucessos de Milionário e José Rico 1988 Viva a Vida, Milionário e José Rico 1989 Trilha sonora do filme Sonhei com Você, Milionário e José Rico 1991 Vontade Dividida, Milionário e José Rico 1994 Nasci para te amar, Milionário e José Rico 1996 De cara com a saudade, Milionário e José Rico 1997 As Gargantas de Ouro do Brasil, Volume 23 Milionário e José Rico 1999 Milionário e José Rico, Ao Vivo 2000 Sentimental Demais, Milionário e José Rico 2002, O Dono do Mundo, Milionário e José Rico 2003, Decida, Milionário e José Rico 2008, Atravessando Gerações, Milionário e José Rico 2011, Nossa História, Duplo, Milionário e José Rico